Fala pessoal, estou falando aqui direto dessa loja aqui da Target Para responder uma pergunta Comprar nos Estados Unidos realmente vale a pena? Então, vamos dar uma olhada? Bom, a gente vai começar dando uma olhada aqui Na área de eletro né, Onde a gente tem muita coisa sendo exposta Você pode ver que realmente é uma loja muito grande Você encontra de um lado roupas, do outro uma vasta área de eletros para começar eu quero trazer essa marca aqui que é a Nespresso né, muito conhecida no Brasil e a gente vai olhar esse preço essa máquina aqui que faz o, o leite também ela sai a 199 dólares esse mais simples aqui, essa versão mais simples sai a 149 vamos ver quanto é que está custando no Brasil? Vou mostrar aqui para vocês ó, a área de vestuário, logo colada na parte de elétrica, né, de eletrodoméstico. Aqui você tem a área para casa, a área de decoração, baju E você tem preço para todo gosto, né, por exemplo, luminárias de 39 E outras mais simples aqui ó, de R$ 6,99 Vamos entrar aqui na parte de brinquedos E eu vou dar uma checada no Lego, vou pegar um Lego aqui conhecido Deixa eu ver aqui Vamos dar uma olhada aqui no Walker né, que é aquele robô grande que aparece nos primeiros filmes o preço dele aqui, ó, R$ 47,99. 99. someone's asking A nave do império, 57, 59. Estamos aqui na parte de games. Onde tem os jogos do Switch E eu quero dar uma olhada Também aqui O preço do Nintendo Switch completo 299 dólares E a gente tem a versão Light dele aqui que sai a 199 dólares Bem, para ser bem sincero com vocês, eu acho que o Brasil hoje já tem preços bem competitivos, até porque o dólar tem subido muito, né o que deixa proibitivo a compra fora. Mas, para alguns tipos de produtos, e aí eu estou falando de produtos importados, principalmente eletrônicos, que ainda não estão lançados no Brasil como os produtos Apple, né, que apesar de já serem vendidos através da loja oficial da Apple, ainda tem um imposto um muito alto, você realmente consegue economizar comprando eles aqui. Agora, se você olhar pela variedade, né, a quantidade de itens que você tem numa loja como a Target, aí realmente faz mais sentido e vale a pena você ter acesso a essa oportunidade de comprar as coisas por aqui. Bom, vamos fazer essa tomada aqui só para você ter uma ideia das dimensões da loja. Toda essa área aqui é a área de farmácia, lá o fundo do supermercado, aqui a área de roupas, lá atrás tem a área de eletrônico e aqui é a entrada você pode ver que é uma super store, né? tem realmente tudo que você busca aqui falando de vestuário, falando de é, coisas para casa, eletrônico, farmácia, supermercado então realmente você consegue passar até manhã, aqui o dia talvez, fazendo compras Outra área interessante que eu gosto de mostrar é sempre a cafeteira, né? que são espaços bem compartilhados Ali você tem uma área de snacks Lá atrás os banheiros E aqui a entrada da loja Como você pode ver Bom, agora a gente vai dar uma olhada aqui na Best Buy, né? Que é uma loja que se especializou na área de eletrônicos Você pode ver aqui que é uma loja bem grande também Com muita variedade Que é o Good Squad né? Que faz a parte de suporte técnico Você tem aqui muitos computadores em exposição por fabricante Temos aqui uma área toda destinada a Microsoft E ali, um pouco mais adiante, a gente tem a área da Apple Você pode ver que é uma mini loja da Apple né? Os computadores bem dispostos, aqui os produtos todos Mas vamos dar uma olhada aqui nesse produto ó. A gente está vendo aqui um iMac Retina 5K E o modelo dele de 27 polegadas, 8GB e um HD de 2TB Está em 2.300 dólares Vamos dar uma olhada ver quanto custa no Brasil Ali a gente tem em exposição a Apple TV na versão 4K, saindo a 199 e a versão sem o 4K 169. As duas com 32 GB e aqui a versão mais comum 149. versão 3 aqui ó, 189, a versão GPS 299 a versão com celular, aqui o Apple Watch série 5 saindo de 429 até 749. aqui os relógios em exposição aqui a área de câmeras ó. algumas lentes da Canon ali acessórios uma área disponível para Samsung também, Sony aqui embaixo e aqui dezenas de acessórios né? até a Polaroid voltando aí várias câmeras em exposição, lá atrás você vê telas também sendo, muitas delas sendo expostas. Uma coisa que me chama bastante atenção nas lojas é essa parte de automação domiciliar, que deve ser a nova febre no Brasil, né deve chegar em breve, mas que ainda não está nem perto de ser o que é aqui. O Google comprou há um tempo atrás a Nest e hoje ele, ele tem uma série de devices é para você controlar, controlar a sua casa Desde Temperatura Até a porta de entrada E tem vários vídeos na internet Mostrando como funciona isso Só para dar uma ideia de como O setor de smart home cresceu nos Estados Unidos Eu vou dar uma passeada Aqui com vocês ó, Nas duas baias Aqui da Best Buy Lotadas de produto de todo tipo e na minha opinião quem está dominando essa guerra aí é o Google, né? depois da aquisição da Nest tem aqui uma exposição da Alexa também, da Amazon né? que também vem com essa proposta e aqui os equipamentos do Google Philips também já tem um tempo né? trabalhando a parte de iluminação integrada a esses sistemas realmente é um uma área aqui bem rica, onde você encontra vários appliances já com essa proposta. Você ter o controle da sua casa aí na palma da mão. mostrar também para vocês aqui um pouco da área de televisão, exposição. Então, uma área bem grande. Ele tem uma equipe toda pronta para te ajudar na tua automação de home, né, de escolha de tela e sonorização e aqui a gente tem várias telas espalhadas por todo o ambiente de todos os tamanhos possíveis e imagináveis o que me chama a atenção o um conjunto Toshiba Fire Edition que a gente sabe que é com a tecnologia da Amazon Insight A gente sabe que a Amazon tem Que a Best Buy tem Boxes como esses aqui Em todas as lojas De produtos que foram Tiveram alguma Garantia cobrida Foram retornados pelos clientes E foram checados Então por exemplo Nessa loja aqui A gente tem um Apple Watch 5 GPS Um Apple Watch 3 E também Um iPad Pro 12 polegadas, com saindo $800 dólares. Bom, estou dando um preview aqui na loja da Ross. É importante que você, quando decida comprar nos Estados Unidos, você perceba que existe todo um circuito de compras, né? Que inicia nas lojas de grife, vai para as lojas de outlet e, por último, chega. Nessas lojas, é, antes disso chega na loja de shopping, né, magazines e por último a gente chega em lojas como a Ross, como a Marshalls, que compram essa ponta de estoque e revendem. Então vocês têm aqui ó, uma infinidade de roupas nessas baias aqui, ó, nessas gruas, onde o que você faz é uma verdadeira garimpagem para encontrar algo que te interesse, então tem tanto a parte feminina, quanto a parte masculina, ó. vestidos aqui de festa, inclusive, você encontra coisas boas, porém você precisa disponibilizar de tempo e paciência, né? muita paciência para olhar tudo, eles têm a parte de sapato também, ó. muitos sapatos aqui, às vezes com pequenos defeitos, e tem também a parte de jogos, área infantil, cintos, cuecas, enfim. É bem interessante se você está com tempo né, para pesquisar, para comparar, que realmente vale a pena. Tem verdadeiros achados aqui que poderiam custar o dobro, o triplo do valor em lojas de ponta. Quem okay? Fica aí a dica para você colocar aí no teu na tua lista, né, quando você vier fazer compras, dá uma olhada aqui.